Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Pão de Açúcar. É, meus amigos, Pão de Açúcar Black e Pão de Açúcar Platinum. Vale a pena ainda ter os cartões do Pão de Açúcar? Bem, gente, deixa eu apresentar para vocês aqui rapidinho os, os três, as três variantes do cartão. Quem tem o Gold tem, porque eles não têm mais cartão Gold do Pão de Açúcar. Então vamos focar nos cartões que eles têm na atualidade... O internacional a renda mínima é mil reais e a anuidade é grátis no entanto esse cartão ele é emitido tanto na bandeira visa quanto mastercard né ocorre que você tem aí por exemplo 20% de desconto ativando no menu desconto pagando com o cartão pão de açúcar queijos vinhos cervejas especiais e marcas exclusivas qualitar taec e cassino tá é todos os benefícios da bandeira visa ou mastercard o cartão tem também tá já no cartão Platinum, você tem a opção aí, aqui eu tô apresentando para vocês sempre a bandeira Mastercard tá mas nesse caso do Mastercard a renda mínima é R$ a anuidade dele é 12 parcelas de R$ 33,75 ou R$ 405 reais anual. A pontuação desse cartão Platinum é a cada um dólar, é igual a três pontos, usando para fazer compras nas lojas do pão de açúcar extra e compre bem e gastos em qualquer tipo de loja física digital internet fora do brasil no dia a dia a cada um dólar gasto equivale a 1,5 pontos para o programa do pão de açúcar e você também pode transformar esses pontos que você usa e ganha dentro das lojas do Pão de açúcar Transformando em cashback, cada mil pontos equivale a 25 reais de cashback, tá? Então você pode trocar é, esses pontos por cashback também para gastar aí nas lojas é, caso tenha interesse, tá bom? Agora os pontos, como vocês sabem, ele se, ele se igualou, né? Então a cada um dólar gasto com o cartão equivale a um ponto, tá? Então um ponto equivale a uma milha, né? Então você pode transferir para Latam, para Azul, para Smiles é, da mesma forma, ou seja, sem perder o, o ágil que tinha entre é, o Latam e, e a Smiles, porque antes era só a Azul que tinha pontuação um por um. Agora, a cada um ponto equivale a uma milha, tanto na Latam, na Smiles ou na Azul, tá certo? O cartão também te dá 20% de desconto nas lojas é, do Pão de Açúcar, nas marcas próprias Qualitata, AEC e Cassino, né? Programa de pontos, cashback do Pão de Açúcar e milhas aéreas, né? E já o cartão Black, a renda mínima é 5 mil. Anuidade é 12 parcelas de 54,17 ou 650 reais a anuidade anual. Aqui a pontuação é um pouquinho mais generosa, né? São cinco pontos a cada dólar gasto dentro das lojas de Pão de Açúcar. Compre bem ou extra, tá? São cinco pontos. E já para a versão é, transformação de... Já para compras no dia a dia... Internacional, o Nacional a cada dólar gasto equivale a dois pontos, tá? O cashback do Black é um pouquinho mais generoso, né? A cada mil pontos equivale a 30 reais de cashback. E as milhas aéreas também na transformação de um por um. Ou seja, um ponto, pão de açúcar é igual uma milha, a milha, azul, smiles e latampés. O Black também te dá 20% de desconto nas lojas é, do Pão de Açúcar, marcas parceiros Qualitata, Ec e Cassino, tá? O cartão por ser Mastercard Black ele te dá acessos ilimitados à sala VIP da Mastercard Black titular e os adicionais. Tá, se você quiser levar convidados, são três convidados pagando 130 reais por cartão. Ok, mas Leandro, eu tenho Gold como que ficou? Então vou explicar para vocês o cartão Gold do Pão de Açúcar. A cada dólar é igual a três pontos dentro das lojas do Pão de Açúcar Extra, Compre bem e Pão de Açúcar. E, a, a, e no dia a dia, a cada um dólar equivale a 1.5 pontos nas compras realizadas em outros estabelecimentos, tá? Então, só a gente colocar agora tudo juntinho aqui, eu vou colocar o Gold, o Platinum e o Black para vocês poderem comparar as, as pontuações, tá? Veja, o Gold ficou então a cada dólar gasto dentro das lojas é 3 pontos e fora da loja 1.5 um a cada dólar gasto, tá? Já o Platinum, dentro da loja, 3 pontos e fora da loja, 1 um ponto e meio, tá? Então ficou assim, o Visa Gold ficou 3 pontos a cada dólar gasto nas lojas do Pão de Açúcar, Extra e Compre Bem e 1 um ponto e meio fora da loja, tá? Já o Platinum, Mastercard, ficou 1 um, é, um dólar dentro das lojas, é ganhar 3 pontos, Extra, Compre Bem e Pão de Açúcar e 1 um ponto e meio fora. E o Black, ele vai ser então a cada dólar dentro da loja, será 5 pontos e fora da loja, 2 pontos, tá? Então essa é a pontuação desses cartões do pão de açúcar, tá bom? A conversão do dólar comercial e spread zero para fora do Brasil. Então, é um cartão que tem benefícios aí para vocês, tá? Bem, o ponto negativo desse cartão é a anuidade, no Platinum, no Gold e no Black. Pois o Black não te dá nenhum acesso lá VIP de graça, a não sei da Mastercard Black 1 e 2. Lá onde que não tem de graça, né? No entanto, a anuidade dele, 650, é também uma anuidade abaixo das normalidades de um cartão Black. né? Como ele tem um apelo para você usar ele dentro das lojas de Pão de Açúcar e ter mais benefício de retorno, comprando vinhos, queijos, marcas próprias, 20%, cashback dentro da loja que você pode trocar, stickers, pontos do cartão, trocar por Latam, Azul, Smiles, 2 pontos por dólar, spread zero, dólar comercial ele acaba tendo uma vantagem aí perante os seus concorrentes de cartões de crédito na versão Black. Né? A versão Platinum, que pontua 1.5, também está acima da média dos cartões que estão na versão Platinum. Geralmente 1.2, 1 ponto né, no Platinum. E como ele trabalha com os principais programas Latam, Azul e Smiles, ele está na média do que o mercado trabalha com os cartões do Pão de Açúcar. Né? Então o Pão de Açúcar nesse momento, apesar dele ter tido aquela reviravolta, de perder os pontos por reais por dólar gasto, ele continua ainda sendo atrativo para quem vai usar ele fora do Brasil. Porque fora do Brasil o spread é zero, o dólar comercial. E hoje nós só temos algumas instituições que o spread é zero no Brasil, que é o Cicobre, o Uniprime, o Unicred, o Cressol, o Pão de Açúcar e o Banese. Então, ou seja, somente essas instituições não cobram spread usando fora do Brasil. E o dólar comercial ou o dólar Petax. Depende da instituição financeira, tá? Então, de antemão ao que eu estou falando para vocês, quem tem ele e manteve ele e conseguiu a isenção na minha idade, ou não conseguiu e está usando no dia a dia e está levando vantagens usando nas lojas do Pão de Açúcar Extra, compre bem, ganhando pontos, milhas, junto ao Pão de Açúcar, não tem nada de errado. Acaba sendo um cartão bom para você usar no dia a dia, sim. Principalmente você usar ele nas lojas do Pão de Açúcar, que aí a pontuação é maior, né? Mas se não tem e você trocou por outro, por algum motivo está se arrependido queria ter o cartão Pão de Açúcar, está disponível para você solicitar na página do Pão de Açúcar, no nosso link do nosso blog aqui também, você pode solicitar ele, tá? Mas acaba sendo um cartão vantajoso, principalmente para quem usa dentro das lojas do Pão de Açúcar. É um cliente fiel do Pão de Açúcar Extra e Compre Bem, teria um cartão como esse para ganhar os 20% de desconto dentro das lojas, né? Então acaba sendo um cartão vantajoso para esse perfil, Tá? Agora, a anuidade dele é... não tem um programa de isenção, né? Poderia ter um programa que você gasta X valor, isentasse a anuidade desse cartão. Por enquanto ainda não tem. Mas está aí para vocês uma análise do cartão Pão de Açúcar pelo nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos nos abraços, então? Alex Souza, SP, um grande abraço. Henrique Freitas, um grande abraço. Marcos dos Cartões, um grande abraço. Anderson Abranches, um grande abraço.